neste pequeno vídeo vamos mostrar-te como paginar um documento no Google Docs para Android primeiro vou entrar em modo de edição clicando no ícone de edição e a seguir venho à opção mais para poder inserir o um número de página ele não está aqui no topo está no penúltimo tem do menu vou então tocar em número de página e aconteceram duas coisas fico com as opções sobre o tipo de número de página se fica no topo, à esquerda, em baixo, etc e o aspecto gráfico da minha folha de trabalho modificou-se para modo de impressão então para paginar Basta apenas escolher o formato da paginação, vou escolher por exemplo no canto inferior esquerdo, uma vez que isto é um rodapé eu poderá até escrever mais qualquer coisa ou colocar uma pequena imagem e já está, o meu documento já está paginado. Repara que estou na página 1 e se fizer scroll vou chegar a Página 2 e daí por diante. Como este documento agora paginado está em modo de esquema de impressão, para continuar a editar sem estar a forçar a vista com o pequeninas, posso tocar nos três pontinhos e desativar o esquema de impressão. A paginação desapareceu, mas na verdade não desapareceu, ela está visível quando ativo o esquema de impressão, e passa a ficar não visível quando trabalhas apenas no modo edição.